O território é uma concessão federal. Hoje nós comparamos o quilombo, como uma, assim como um território. Após a emanci emancipação, nós queremos é, ver o território quilombolas urbano da Praça 14, emancipado como se fosse um uma concessão federal e porque nacional ela já é federal também esperamos que seja o um reconhecimento estadual para que possamos ter força possamos ter dignidade junto aos órgãos públicos né? com com todo o respeito que nós merecemos e que nós dedicamos a, a, a, a todas as entidades é, nacional e estadual e para que seja sempre um, um, uma elevação de um, povo, de um povo sofrido, mas que hoje está tendo seu lugar no âmbito nacional. E é isso que nós queremos, que seja reconhecido como está sendo. Né? Hoje nós temos reconhecimento do, do, Ministério, do Ministério Público, Federal e Estadual. E por intermédio deles, nós passamos a ser os quilombolas urbanos na Praça 14. E é o que nós mais almejamos, é a igualdade de povos, a igualdade de raça porque nós vivemos num mundo tão é, desprezível, bem dizer, que pouco reconhecimento há. Ah, o único reconhecimento que se tem é o presidente da República, é o presidente do, do, do, do Conselho, é o presidente do, do Tribunal, Eles são reconhecidos. Mas você dificilmente você vê o presidente negro, um presidente, um, um, um, um chefe de, de uma autarquia negro.